E aí pessoal, beleza? Rima Sulogade aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então, bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Não vai arrumar nada pra mim, você é um trouxa. Tá ligado, meu parceiro, que você é um coxas. Depois dessa batalha, você vai sair com a cara roxa. Manda post, faz assim, vai contra mim, te falta força. Que se bater. Com certeza eu tô sabendo.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 A batalha é que se apanhava, eu sou o maior campeão ah! Penas aqui na parada, quesito história, flow e médica, cê não tem nada E cadê o flow, cadê que cê não tá mostrando? Essa sua rima você não tá incentivando Cê vai ter que entender, você é feito de chacota Eu não sou do quadrilha do cliques, porque eu só ando com nota ah! Tá ligado, mano? Que agora eu aposto. Sabe por que sou verdadeiro? Então, já que gosta de nota, vou encher minha piscina de dinheiro. Oh! Esse é o de. Ah, ah, esse. Esse é o desfecho. Você não gosta de nota, mas o mar não dá tá pra peixe. Ah, esse oh! vai ser. É sem caô. Eu só joguei uma vara e o bicho pequeno pescou. O mar não tá peste. Oh! Pegar sua autoestima, amassar no chão, pisar nela e incinerar E agora você vai entender como funciona, tá ligado? Que se arruma o meu para pra segurar Então agora... Sabe o que eu acho encantado? Você fala que ela é bate, por isso eu tô montando o meu enredo Revolucionário que nunca pisou no queso É literatura branca, me sinto a ser preto, é preto. É, é, é, é. É, é, é. Você acha que eu não vi o assinato do que eu tu tô Tudo bem que eu moro aqui, eu tô no topo, eu Você lembra quando você tô no com o me desculpa pra mim se eu tô voltando a ser Ah, é isso que acontece. Você vai ligar o que você vai comer o pai. Não adianta. Você tem militância, cê não é fraco. Sua militância é a lei. Sabe qual é diferente? diferença? Vou te pingar uma parada. Por hoje você carrega as intenções. Eu sou assim, militante pra Poder, tá tudo bem Só que você é nojeitão e dá anusia Você só tem gritância quando ela é, te convém Você tá falando que eu tenho militância Pra quando convém Pra viciar um arrombado Você vai tomar uma conta pra encontrar Dinuzinha, vou ter maldizada pra mim Você tá atrasado Como assim a militância quando me convém Realmente agora a Dinuzinha cala A pergunta que não quer que só fala não, porque eu não tô militando Eu não tô pagando por que eu não Esse papel é você que tá fazendo. Eu vou dando uma aula pra você aprender Tá ligado? Que agora você se perde E agora você já vai se fuder. Eu não que eu não sou Você fala que é todo mundo Quando a lutinha dá um pontinho pra você Como assim? Eu não entendo sua rima Por isso você trabalha na hipocrisia O sabe que é assado, ele sabe que é assado Não necessariamente fala tudo que ele sabia e Eu tenho que te explicar uma parada Seu ego tá muito acima Enquanto ela tem luzinha, você é vem à toa. Abra sua mente pra realidade, pra tu ele se deboche Nunca ganha de rima boa Eu tô negociando de você, eu te encarei no papo reto E eu te mostrei no seu Você tem um preto igual nós. Oh, oh, oh, oh. uhum. Ei, hey, eu mato mentiroso igual Pinóquio. Eu arrepio e esse desafio é igual o Tóquio. Ah, mata suave eu derrubo a sua torre. Chegou na base bem suave, tipo sabão dovo, então eu dou um close. A batida até parou, mas MC é favela, a capela continuou. Então volta DJ do França, que esse MC eu mato e acabo com as esperanças. Afinal das contas é a luz de Jesus Vem a capela contra os crias do Santa Cruz Você não <risos> Essa modalidade vai desenrola foco e voa versatilidade Até porque eu paro e penso Minhas palavras sábias realmente Devem se escutar em silêncio E eu amo como Jesus Mas a sua luz pra mim nada adianta Porque você é cria da batalha do Santa Cruz Mas o peso dos meus ombro Mostra que minha cruz é santa <risos>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 Príncipe no índice pro meu filho ser rei oh! príncipe, ter rei, ter rei, meu filho vai ser rei, a coroa eu conquistei, mas eu quero ensinar o meu filho a ser igual a mim, pra carregar o ferro pra ser um príncipe do fim. time você vai ficar no banco e se por acaso eu ficar no banco você entra no jogo não passa do meio de campo, ah! se lutar, tá não sobe no ringue, você tá ligado que aqui não tem desculpa, até porque são os melhores do Brasil e o nosso FC não é seu cúcleo tá ah! ah! ah! ah, da luta, você não entendeu o que eu tô avisando o cenário, eu não tô no meio de campos, me hipocampo, meu foco é a grande área, meu flow é tipo Romário, Então vai ser deputado você não jogar mais seu jogador aposentado O que é o você? O do jogo na linha? Quando eu volta, a volta ia pra deputado Jogando você pra É mesmo você nossa deputado Mas aqui eu vou deixar o meu legado O Romário já tá aposentado Mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94? A gente já tá mas nunca consegue apagar a minha história Tá ligado que agora se pede pro plano Ele é avançado e não deixa pra depois Ninguém escuta, acho que vem 94 também não vai ser em de Aaaaaah! Na verdade você nunca mais arrumar nada Se for um cante for no seu lugar, eu acredito ah, São Paulo vai ser o nacional São Paulo vai chegar no final É o que todos os MCs sempre falam Mas todos jogam desse copo no final, tomam um pau ah, ah, ah, Então ah, o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu sou só Mas eu sei o meu sonho, isso aqui, é que eu sou predestinado Talvez, se o um cante fosse Aí ele seria um bom humano Já ah, vamos ver o Rio de Janeiro, seu se Ah, peraí, nesse time tá faltando ah,